A questão colocada é considera o conjunto A que é igual a menos 2 até π, onde menos 2 é fechado e no π é aberto. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Opção A π pertence a A, opção B 3,15 pertence ao conjunto A, opção C menos 2,1 pertence ao conjunto A. E, por último, a opção D, o menos 2 pertence ao conjunto A. Então, vamos começar por analisar qual é o valor aproximado de π. Sendo π, não se esqueçam, uma dízima infinita não periódica. Assim, π, o um valor aproximado, é 3,14, 15, 9 e por aí em dia. Então, vamos analisar a primeira opção. Será que o π pertence ao conjunto A? Não pertence. A afirmação é falsa. Porquê? Porque no π, aqui o conjunto A, o π tem intervalo aberto. Logo, implica que este π não pertence ao nosso conjunto. Sempre que temos intervalos abertos, esses, os números que fazem parte dos seus extremos não são incluídos no nosso conjunto. Então, passamos agora à opção B. Será que 3,15 pertence ao A? Se formos a ver o π é 3,14, quando fazemos o arredondamento, arredondamento A centésima, fica 3,14, logo o 3,15 é superior a este número, logo excede o nosso conjunto. Assim, o B, não, a opção B é falsa, porque não está no nosso conjunto. Passamos então para o menos 2,1. Será que o menos 2,1 pertence ao conjunto A? O menos 2,1 é inferior a menos 2. Assim, o menos 2,1 não pertence ao nosso conjunto A. Está fora do nosso conjunto A. E assim, esta afirmação também é falsa. Por último, só nos sobra a opção D, que é verdadeira. Logo, por que o menos 2 pertence ao conjunto A? Pertence ao conjunto A porque nesse extremo, no extremo inferior, o que é que acontece aqui? Este intervalo é fechado, logo quer dizer que este algarismo pertence ao conjunto.